Hello, hello! Neste vídeo vamos falar sobre Alibaba e como ainda está mais ridiculamente barata do que a última vez que gravei este vídeo, a 17 de maio de 2021, por isso nove meses depois vamos falar sobre o tema, vamos falar sobre quando a Alibaba está barata, até porque ela estava na altura a 208 dólares na data de gravação e hoje está a uns fantásticos... 104, ok? Por isso vamos falar sobre esta empresa e sobre aquilo que para mim é claramente uma situação de subavaliação, talvez a maior subavaliação que esta empresa está sujeita atualmente, e talvez provavelmente a oportunidade da década de investimentos nesta empresa. Todos os dias os mercados sobem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Antes de começarmos este conteúdo, lembrar que eu não sou analista certificado, não estou registado na CMVM, todo o conteúdo que eu vou partilhar aqui serve o único propósito de, de ser educativo, de ser divertido, é para tu passar daqui algum tempo, é claro para tirares umas aprendizagens, mas não é de todo conselho financeiro, não é tua recomendação de investimento, por favor não tomes as minhas palavras como certas, não tomes as minhas palavras como eh, recomendação de investimento porque não o são. Se precisares de ajuda, já sabes, deves consultar os, as pessoas que estão devidamente credenciadas pela CMVM, vou deixar a lista aqui em baixo também para que tu possas eh, consultá-los se precisares, ok? Agora sem mais demoras vamos aqui ao nosso conteúdo e mostrar-te porque é que na minha opinião a Alibaba está ainda mais ridiculamente barata do que quando gravei o, o vídeo com este mesmo título em maio de 2021, até porque as ações, desde que eu gravei o vídeo, deixa eu ver aqui alguns em maio caíram mais 50% aproximadamente, e um, e um outro disclaimer aqui, é lógico que ao longo desta queda eu tenho vindo a reforçar na empresa. Eu comecei a comprar Alibaba auguros aqui em 2017, já não sei exatamente quando, mas alguns por aqui, depois a, a posição era pequenina, andava ali à volta talvez dos 3, 4% do portfólio e andei com algo a ajustar o portfólio, com novas entradas e saídas ao longo destes altos e baixos. Aqui no, nos pico, no pico de 2020 lembro de ter diminuído ao máximo a exposição Alibaba, que ainda a tinha no portfólio a certa altura já só constituía cerca de 1% do portfólio aqui perto dos máximos, e depois nós tivemos esta queda absolutamente histórica da empresa 66% desde 23 de outubro de 2020 a, dois, a fevereiro de 2022 é a maior queda histórica da, da empresa, nenhuma outra para trás iguala estes, estes níveis, por isso anteriormente ela não tinha chegado a cair 50%, quanto mais 66%. E tens aqui o vídeo anterior onde eu falei de vários motivos pelos quais eu achava que a empresa estava muito, muito barata, por isso uh, é aconselho de ir ver aqui, uh, porque não vou repetir este conteúdo, ok? Mas sim fazer um apanhado aqui de algumas novidades quanto à empresa. Em primeiro lugar, uh, relembrar que o negócio da Alibaba é muito diverso, é o ecossistema está a ficar cada vez maior em termos de, de serviços que oferecem, é uma empresa ligada ao comércio, sem dúvida alguma, principalmente comércio online, mas também algumas subsidiárias de comércio localizado, comércio físico, se lhes quisermos chamar, como a Fresh Apple, e tem negócios nacionais e internacionais, tal o Itimal, mais propriamente na, na China. Lazada mais internacional, AliExpress mais internacional e também é, muito conhecida aqui na Europa, e um conjunto também de outros serviços ligados aos mídia, aos serviços digitais, enfim, cloud, a nuvem, que é tão tão importante agora no, nos dias que correm na era digital, e também o serviço Cainiao que é o serviço de transportes e logística da empresa, que permite unir todos estes outros negócios em todo o mundo, providenciando aqui um, um ponte de contacto entre os comerciantes e os utilizadores que compram os produtos no ecossistema da Alibaba. São vários negócios, uns que se assemelham mais àquilo que faz a Amazon nos Estados Unidos, outros que se assemelham mais à eBay, outros que se assemelham mais uh, ao Shopify, enfim, tens que ver uh, aqui o que é que cada um faz, para perceber em pormenor realmente a todas estas subsidiárias. Mas no final do ano de 2021 a empresa teve o seu Investor Day, um dia extremamente importante para os investidores compreenderem quais são as perspectivas futuro da empresa e perceberem melhor quais são as estratégias e as táticas que as empresas vão usar para vingarem no futuro e tivemos uma grande atualização para aqui a Alibaba, com uma clarificação de, dos seus vários negócios. Esta é uma apresentação que não tinha vindo a ser apresentada desta forma até, até o final de 2021 e a partir de agora a empresa reporta os seus resultados operacionais com base nesta distinção e por isso achei importante trazer-te aqui este overview, esta, esta, este cenário, não é? este pano de fundo aqui para a Alibaba. Por isso temos aqui o comércio na China, sobretudo, okay? com, com várias empresas de comércio local retalho local, uh, retalho uh, mais grossista e também uns marketplaces para trocas entre comerciantes e utilizadores na China, também o mesmo em termos internacionais, ok? E depois um conjunto de serviços localizados, uh, onde existe o AMAP, por exemplo, que é parecido ao nosso Google Maps e, e onde a empresa consegue facilmente também monetizar o, os seus serviços, LMI, FLIGI, etc, etc. Um serviço ou uma subsidiária de entretenimento e mídias digitais e depois um pequeníssimo departamento sobre iniciativas de inovação, como a Damo, por exemplo, que é a Academia é, é, da, da Alibaba, no fundo é, uma, é, é quase a universidade de, de, de investimento em iniciativas tecnológicas novas, que poderão vir a resultar em grandes grandes uh, uh, spin-offs dali, quem sabe <risos> no futuro, mas acima de tudo muita investigação para novas tecnologias. Tudo isto suportado por um serviço de logística que é a e também, claro, pelos dados da cloud, lembrar que estamos na era tecnológica, estamos na era digital, quem tem dados tem tudo e estas gigantes tecnológicas competem altamente por dados. Temos aqui a cloud com uh, agora uh, a providenciar um elo um de ligação entre todos estes serviços e claro oferecer os seus serviços de cloud de, e cibersegurança etc etc a muitas outras empresas como já veremos. E a verdade é que as coisas não têm corrido bem em termos das ações, nós vemos a performance nos últimos 5 anos está muito pobrezinha, 5% não é nada, há aqui uns altos e baixos da empresa, mas ela tem vindo a colapsar por aqui, e enfim, eu como já disse, tinha aqui cerca de 1% do portfólio, hoje em dia aqui neste ponto já são cerca de 20% do meu portfólio alocado à Alibaba, como tenho vindo a dizer de, de forma pública, e isto, claro, fez comissão a muita gente, porque principalmente quando alguém está atrás de, de um ecrã é muito fácil insultar os outros, não é pequenos, pequenas pessoas que, que se acham grandes homens chegaram agora à idade adulta eh, escondendo-se atrás de ecrãs a dizer que eu era um imbecil por eh, estar com 20% do meu portfólio alocado à Alibaba nestes pontos, quando ali estava com 1, 2%, mas dessas pessoas não sabiam, claro. Agora está tudo bem, a internet tem-se de pequenos homens que acham que sabem muito. Anyway, de qualquer das formas, aqui a Alibaba realmente não tem performado bem. Nota-se alguma lateralização já desde dezembro até agora e por isso a pergunta que se coloca é qual será o futuro desta empresa? Ela está muito perto dos 100 dólares e quero ressalvar aqui que eh, é bem possível chegar ao 100, aliás parece que o Silvano Carlin adivinhou, não é? Quando gravou eh, em agosto do, do ano passado, gravou um vídeo a dizer que a empresa podia crachar até aos 100 dólares e parece que adivinhou, não é? porque vemos precisamente que no dia 24 de fevereiro ela atingiu, chegou a atingir os 100 dólares e 20 centavos. Por isso, agora em inglês, Sven, thank you for your prediction, you were right, it crashed to 100, very possible very true in 2022, so uh, congratulations for uh, your crystal ball. Sven, a lucrative hug from Portugal, hope all the best for you, Okay, and uh, hope that your investments also crash more, for you to uh, go uh, all in on them as well, as I'm doing at the moment. Por isso, vamos aqui perceber algumas novidades da empresa. E claro, para explicar todo o dia do investidor em 2021, que na verdade foram do, do, dois dias cheios de apresentações com centenas e centenas de páginas, eu providenciei uma atualização super completa aos meus alunos do IL Elite Pro, aos subscritores do serviço do IL Elite Pro, mas como é lógico, não vou poder estar aqui a, a mostrar tudo, até porque tenho que os honrar. Eles tiveram esta informação logo no início de janeiro, mas para hoje quero te trazer em particular os resultados trimestrais que saíram agora mesmo e por isso para percebermos de que forma é que a empresa poderá estar ainda mais barata ou então será que vai estar a oferecer aqui riscos que devemos considerar e o investimento na Alibaba acabou de vez e afinal sou um idiota por deter a Alibaba perto dos 100 dólares. Vamos a isso. O número de utilizadores ativos anuais continuou a aumentar tanto para o retalho comércio, para o retalho na China como para os serviços de consumo, como a nível internacional como a nível global estão a crescer a dois dígitos o que é absolutamente impressionante a empresa não para de adicionar trimestre após trimestre mais utilizadores ao seu, ao seu ecossistema, estamos agora a falar de 1.28 bilhões de consumidores de ativos anualmente a nível global, lembrar que nós somos 7 bilhões e tal no mundo todo, nem todos têm acesso à internet e a Alibaba já tem aqui uma fatia considerável, muito considerável de todos os utilizadores com acesso à internet a nível global. Muitos destes utilizadores que são novos na, nas plataformas como a Taobao e a Timal acabam por uh, re, ser retidos de, de forma considerável, a taxa de retenção está atualmente nos 86%, o que é de louvar, é, é absolutamente impressionante, e também Taobao deu a aumentar uh, o número de adições novas trimestre após trimestre, tudo a crescer, a cai, cai também, enfim crescimento após crescimento. Isso vê-se também nos serviços de consumo local, estamos a falar da adição de mais 17 milhões de, de pessoas, um crescimento de 22% em termos de volume de compras, ok? E também com as aplicações como a LME e a MAP a, a ganhar momentum de crescimento também, a crescer a sua base de utilizadores e também a frequência de uso e por isso mais compras que as pessoas agora podem estar no telemóvel, no AMAP ver qual é o seu destino para fazer compras e fazem lá as compras fisicamente ok? Depois temos o que? Também aqui mais adição trimestre após trimestre do, dos vários serviços de retalho crescimento nos volumes, com a lazada o serviço internacional a crescer 52% é absolutamente impressionante, Trendyall.com a crescer a 49% também é absolutamente impressionante, estamos a falar de negócios de bilhões a crescer a dois dígitos e desta forma, é absolutamente é impressionante, e claro agora os serviços da cloud e das infraestruturas que suportam todo este comércio também continuam eles próprios a crescer bastante, a Alibaba Cloud já serve 25 regiões a nível global e tem muitos, muitos uh, data centers novos a ser adicionados ao seu portfólio, podes depois ver também aqui no... No, no, no statement, mais pormenores, eu estive para aqui a ver agora este texto, claro, é mais aborrecido e muita gente não vai ver isto, mas é aqui que está toda a informação que preciso, ok? Data centers, dois adicionados na Coreia do Sul e na Tailândia, já estão em 25 regiões, incluindo Malásia, Singapura, Indonésia, Japão, Alemanha, Dubai, entre outros, ok? E claro, estamos a falar de um serviço de Cloud que pode chegar a valer um trilhão de renminbi daqui a três anos, um crescimento de cinco vezes, ok? Não é 5%, é cinco vezes em relação a 2020, a Cloud veio para ficar os serviços de, de software que a Cloud oferece, vieram para ficar, e aqui é muito importante que a Alibaba reporta, que tem vindo a diversificar a sua fonte de, de clientes de, de que operam com os serviços Cloud da, da Alibaba, dantes de muitos deles uh, eram aqui só baseados, eram serviços, empresas baseadas na internet, agora temos também empresas do setor financeiro, empresas do setor uh, de manufatura, uh, serviços públicos, telecomunicações, saúde, etc, etc, a aumentar até consideravelmente em alguns casos o, a adoção dos serviços de infraestrutura de cloud, por isso uma diversificação interessante também para a Alibaba para não depender demasiado do setor ligado à internet. Claro que nem tudo correu bem no trimestre, tivemos de uma forma geral as receitas da empresa do conglomerado como um todo a subir 10% face ao mesmo período do ano passado, de 2020, tudo bem até aqui, o comércio na China aumentou menos, eu aqui sublinhei os, os piores crescimentos, o comércio na China está a diminuir, por isso também é normal quando tu atinges quase toda a população que tem acesso à internet, de repente já não tens mais por onde crescer, praticamente, e também aqui os serviços de mídia digitais é, praticamente não crescerem. De resto, todos os outros serviços a crescerem a dois dígitos e claro, uns maiores que outros, a, ou a contribuir com mais receitas que outros, e isso é que é importante de ver. De resto tivemos aqui o um lucro operacional a uh, cair 86% e isto claro abalou imenso os investidores, 74% da queda nos lucros quando olhamos para os lucros líquidos por ação, quer seja uh, em casa, quer seja nas suas American Depository Shares. E tudo isto porquê? Porque o custo das receitas aumentou, o custo ou as despesas com marketing e vendas também aumentou, de resto as despesas com o desenvolvimento de produtos manteve-se igual e as despesas administrativas também se mantiveram praticamente iguais. E tivemos a explicação do porquê destas quedas nos lucros operacionais e lucros líquidos deve-se sobretudo a perdas por imparidade, ou seja, à desvalorização parcial de, dos ativos de alguns ativos da empresa face ao, ao seu valor real. Ok? Isto são termos contabilísticos, mas podes perguntar a um contabilista o que é, que é dizer Goodwill e o que é, que é dizer as perdas por imparidades quando isto acontece. É um evento que pontual, não quer dizer que vai ser sempre assim. De qualquer das formas, neste trimestre, claro, foi um impacto tremendo em termos de lucros operacionais e líquidos. E por isso a pergunta que se põe agora é essa: Lady Baba realmente começou a colapsar de uma vez por todas. Ou se vai abrir o Sesame, é? se vão abrir aos 40 ladrões das ações da Alibaba e devolver o dinheiro aos acionistas eventualmente. Okay? O que nós vemos é que a empresa continua a gerar free cash flow, claro que caiu ligeiramente, ligeiramente ou consideravelmente, na verdade, aqui neste trimestre, 26% de queda em free cash flow, ainda assim estamos a falar de 71 bilhões de Ramimi, é, é considerável. Claro que aumentaram um bastantes despesas, uh, o capital expenditure, CAPEX, uh, mais do que dobrou, mas também estamos a falar de uma recompra de ações que é feita com o free cash flow disponível, que superou ou que aumentou 1.243% enquanto as ações colapsaram por aqui fora, ok? Por isso neste trimestre principalmente que terminou aqui em dezembro ou seja em preços que variaram entre 110 e 130 talvez tenham comprado menos aqui durante novembro mas aqui 120 130, 140 a empresa andou a a recomprar imensas suas ações oferecendo um valor aos acionistas de forma extraordinária porque se és acionista da empresa e ela recompra as suas ações estás a aumentar a tua posição na empresa sem gastares um único cêntimo ok? Por além disso, os lucros por ação acabam por subir caso os lucros totais para a empresa se mantenham constantes porque no denominador há menos ações disponíveis, ok? Se eu falei chinês assim, é para ti... <risos> tens que estudar sobre o assunto, está bom? No resto explicações aqui do que aconteceu em termos de receitas e lucros vemos que as receitas aumentaram de uma forma geral entre todos, uh, para todos os segmentos depois se quiseres pausas aqui esta, estas partes do vídeo e vês onde é que está sublinhado para teres uma melhor explicação do que aconteceu, ok? O mesmo aqui para o comércio internacional, para os segmentos da Lazada, AliExpress, Tendiol, da Daraz, Alibaba.com e o mesmo também para os serviços de consumo local como Elmi, Amap, Flig, T Toxianda, etc., e uh, para os serviços da logística da KNAU, também aqui umas explicações, e depois por fim para os serviços da Cloud, que é absolutamente impressionante, e isto eu ressalvo aqui, que o lucro, da empresa lucro operacional já é, já é positivo, já é lucro mesmo, enquanto que muitas outras clouds por este mundo fora estão a ter prejuízos, por isso é de, de elevada relevância que realmente aqui a Alibaba Cloud já é a terceira maior cloud do mundo e que está a ser lucrativa, o que é mesmo de bater palmas. De resto, a Alibaba tinha anunciado em agosto passado que ia aumentar o seu programa de ações de 10 bilhões, de, programa de recompra de ações, assim aqui é, é, de 10 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares, foi isso mesmo que a empresa esteve a fazer ao longo deste último trimestre, onde recomprou 10 milhões de American Depository Shares, okay? não foi as ações em Hong Kong como está toda a gente cheia de medo que, oh meu Deus, Alibaba vai sair dos mercados, vai sair da New York Stock Exchange, não, não vai, a própria empresa recompra ações lá, pois está tudo bem, ok? E para os nove meses que terminaram aqui em 31 de dezembro, a empresa já tinha recomprado 42 milhões de ações que estão listadas nos Estados Unidos, por valores de 7.7 bilhões, o que, o que já representa cerca de 51% do seu programa, e ainda existem aqui quase 49% para recomprar ações que, cujo programa caduca agora em dezembro de 2022, e que eu espero muito sinceramente que eles estejam a aproveitar para recomprar a estes preços absolutamente uh, fantásticos perto dos 100 dólares. Uma pequena referência que esqueci de dizer ao um bocado quanto ao, servi ao segmento de logística Caio está com uma perda operacional de 92 milhões de Remimbi, o que já está quase, quase, quase a ficar lucrativa. Repara, a perda do, ano, do mesmo trimestre do ano anterior estava nos 241 milhões, por isso eu estimo aqui que mais um ou dois trimestres e o segmento já está a gerar lucros. E agora. Pasmem-se quando a empresa tem cash equivalentes no valor de 75 bilhões de dólares, o que representa cerca de 25% da capitalização bolsista. Eu vou repetir, estamos a falar de 75 bilhões de dólares em cash equivalentes quando a empresa está avaliada em apenas 4 vezes mais do que isto, ou seja, estamos a falar de 25% em cash prontinho a ser usado. Para pagar dívida, recuperar ações, remunerar os acionistas da forma que bem entenderem e estar a adquirir outros negócios que lhes vão permitir crescer inorganicamente. Se percorremos aqui rapidamente para fazermos uma avaliação das ações da Alibaba, vemos que a empresa apresenta crescimentos impressionantes. Nos últimos 10 anos tem crescido as receitas de cerca de 55% ao ano é absolutamente fenomenal, lucros por ação também na hora de 53%, free cash flow 51%, é absolutamente impressionante ver estes crescimentos, a passo que as ações realmente ainda não têm ido a lado nenhum, pelo contrário só no último ano já caíram mais de 56%. Mas enfim, é ver aqui que... O retorno sobre capital próprio anda aqui em valores bastante consideráveis, embora nos últimos tempos caiu, sem dúvida alguma, também o retorno sobre capital investido, o ROIC, caiu aqui já desde 2019 para agora para valores de single digit, não é? para só um dígito, o que é algo sem dúvida que a empresa tem sido menos lucrativa. Em termos de margens também estamos a ver as margens a diminuir ao longo do tempo, é natural, os negócios uh, apresentam um crescimento elevadíssimo quando começam as suas operações, depois isso tem, vem essas margens começam a ser esmagadas ao longo do tempo à medida que a concorrência também aumenta, bem como a margem operacional, margem líquida e margem de free cash flow que diria que está mais estável e que ainda assim mesmo com, com alguma compressão das margens se verifica que 20, tem uma margem de free cash flow de 25%, o que é... Absolutamente extraordinário. Arranja-me lá um negócio que cresça desta forma, que que valha bilhões no mercado, que seja uma mega cap e que ainda assim apresente uma margem de fluxo de caixa livre na ordem dos 24%. Desafio-te arranjar algo disso. Ainda para mais, quando tem a dívida bem controlada, ok. Uh, debt to Equity no gera uh, 16% ou 16%, é muito bom. E Debt to Assets, a mesma coisa, também bem controlados cerca de 9% e enfim, cresce por todo o lado, e o que é que eu queria mostrar mais aqui? Free Cash Flow, Free Cash Flow que foi aumentando ao longo do tempo, aumentando, aumentando, aumentando e a empresa está a gerar neste momento, nos últimos 12 meses, 30 bilhões de free cash flow. É uma empresa de crescimento, os fundamentais estão lá, os fundamentais não mentem a ninguém, continuam aqui a mostrar ano após ano após ano após ano após ano após ano após ano, a crescer, a crescer, a crescer de forma absolutamente extraordinária. E depois, quando olhamos para os 4 P's, para os clássicos da avaliação, vemos que Price to Earning está nos 15,6%. Eu nem sei o que dizer, okay? eu não sei o que dizer, uma empresa que cresce lucros nos últimos 10 anos a uma taxa de 50% mesmo que nós diminuamos para os 20, 25% ao ano, estar a cotar a 15 vezes é um desconto absolutamente extraordinário, é aliás um valor mínimo também já só visto ali ao longo de 2016 verifica-se algo ainda mais gritante do ponto de vista das vendas, a empresa está hoje a cotar duas vezes as suas vendas, 2.4 vezes as suas vendas, é o valor mínimo histórico, a empresa nunca esteve tão barata, está no seu ponto mais barato de sempre, e o que nos importa mais de tudo é o dinheirinho que sobra no fim de todas as contas às empresas, é, por isso é o free cash flow, e nós vemos que a empresa está a cotar atualmente abaixo de 10 vezes os seus fluxos de caixa livre é o valor mínimo histórico, é o valor mais baixo que a empresa alguma vez que o está aqui nestes valores desde os finais de 2021 e por isso é que eu tenho vindo a dizer, é oportunidade da década. A Alibaba, as ações da Alibaba já caiu mais de 60% desde o seu último máximo, isto colapsa completamente aqui os P's de avaliação. Price to sales, preço face às vendas, price to earnings, preço face aos lucros, price to free cash flow, preço face aos lucros de caixa livre, tudo a bater em mínimos históricos e a mostrar a oportunidade de investimento que está em cima da mesa. Para mim, pessoalmente, e uma vez mais isto não é recomendação de investimento, eu não, não tenho em conta o teu perfil de investimento, também não, não o posso fazer, não posso recomendar-te qualquer operação de investimento, nem compra, nem venda, nem manutenção de títulos, ok? Deves, uma vez mais digo, consultar quem esteja acreditado para isso, se precisares de ajuda, agora para mim é oportunidade da década. Até porque, claro, com estas empresas de elevado crescimento existem altos e baixos por vezes bastante pronunciados, ok? Quedas de 30%, 40% uh, existem, Amazon teve quedas de superiores a 90% que quase já nem se vê no gráfico, mas se vies aqui e, e conseguires, uh, por sorte, colocar o rato ali nos picos, Consegues ver que uh, chegou a ter aqui períodos de, de quedas de, de 90 e tal por cento, uma, depois de arrebentar a bolha dot com, isso não impediu que a empresa não continuasse a fazer das suas, a crescer, a crescer, a crescer, e claro, temos de contar nessas empresas muitas vezes com quedas na ordem dos 30, 40%. Por cento. Okay, Amazon também não se livra disso, ainda em 2018 caiu ali também 30%, ali em março de 2020 já foi mais ligeira a queda, ok, nos 16%, depois ali em 2021 22, 23%, ou seja, estas empresas de elevado crescimento também caem para poderem crescer muito a longo prazo. Só que a realidade é que 90% ou mais dos investidores que estão no mercado não vai aguentar estes altos e baixas ações, mais de 90% das pessoas que estão no mercado vai cometer erros de vender quando não deve, vai insultar os outros que têm ações destas empresas porque não compreendem o negócio, porque 90% ou mais do mercado está a investir nas ações e não nos negócios, ok? Quando tu te focas nos fundamentais dos negócios, tu percebes a realidade e muitas vezes a realidade está desfasada daquilo que o mercado de ações te, te mostra. Por isso, o minha, minha, meu comentário final... Eu vou continuar a investir na Alibaba, tenho feito um pouco quase todos os meses, não todos os meses, mas quase todos os meses eu estou a alocar mais um bocadinho aqui à Alibaba, já é quase a minha Dollar Cost Averaging Strategy, não é? Minha estratégia de dosear, de, de fazer uma média de custo aqui na, na empresa. Hoje em dia ela representa cerca de 20% do meu portfólio e estou e, e com uma queda, claro, já agora mais um disclaimer, estou com uma queda atual dos 20 e tal por cento nada de grave quando a própria ação já caiu 60%, porque realmente tenho vindo a reforçar o meu investimento. Vou continuar a fazê-lo enquanto os preços estiverem atrativos, da minha parte espero que estejam atrativos por mais um ano, porque assim permite-me continuar a reforçar a minha posição fortemente nesta empresa e claro, acredito plenamente no, no seu futuro, nos seus fundamentais, o futuro está aí, as perspectivas futuras estão aí bem vigentes, começam comércio online é para continuar, a logística está a crescer e claro, os serviços de cloud estão a dar imenso dinheiro. Foi a mesma realidade para a Amazon há uns anos, muita gente criticava ali em 2015, 2016, criticavam a Amazon porque eh, estava aí por uma via que não ia dar dinheiro nenhum, e é verdade, a cloud não deu dinheiro nenhum durante os anos, pelo contrário, deu prejuízos operacionais enormes, a empresa continuou a investir mesmo com os non-sayers a criticá-la e hoje em dia vê-se o que é que a Amazon está a oferecer. Por isso espero que esta análise da Alibaba te tenha vindo aqui a clarificar também alguns pontos de análise. Diz-me aqui nos comentários se tu realmente investes na Alibaba, que pontos é que tu gostas mais, que pontos é que tu gostas menos aqui nesta empresa, o que é que te parece atualmente dos fundamentais, quais são os teus grandes receios atualmente, que, que eu gostaria de saber, ok? Diz-me aqui como é que estás a encarar o teu investimento na Alibaba, que eu gostaria muito de saber e trazer para aqui para discussão. E resta-me de te um forte abraço lucrativo e bons investimentos. Até já!